E aí galera, beleza? Esse aqui é um cover que o Megadeth fez uh, do Black Sabbath Eu fiz um collab com o Paulo A gente achou bacana essa versão, que eles aceleraram um pouco a música e colocaram um pouco mais de peso Então é... eu espero que vocês curtam aí, beleza? Eu vou deixar o canal dele, que ele está postando alguns vídeos, está começando agora aí E aí se vocês quiserem se inscrever, vai estar no comentário fixado é... Se vocês gostaram aí, cara, deixa um gostei pra gente é... Que isso aí fortalece pra caramba o canal se inscreve no canal, principalmente, cara, tem muita gente que assiste aí, não se inscreve é de graça, é fácil, só clica aí no botão de se inscrever. E é isso aí. E deixa um comentário se você quer ouvir algumas músicas específicas. Se você tem algum pedido, alguma coisa, deixa aí no comentário que a gente vai, eu vou dar uma uma lida depois. E aí já tem algumas músicas na fila aí, bacanas pra gente postar, tá bom? Espero que vocês curtam aí. Obrigado. Valeu, até a próxima. И это вот и это.